Eu caí! Eu caí! Eu caí! Eu caí, caí, caí, caí, caí, caí. Jogo é esse? O nome é Olimpíadas do Faustão Jujubinha. Ah, não tem como que não saber caramba. quem que eu tô expectando, tá, tá porque eu não tenho nick, velho. Na moral, como vocês amam pessoa que fica segurando na gangorra enquanto <risos> ela está descendo, velho? É que você não tá vendo o que eu tô vendo agora, os carinhos se segurando ali de chegada. <risos> é você aqui, Drift? Batendo no meu. É, é parado? É, é. Eu, tô, eu sou piratinha. Tá parado, tá parado. Ai! Não! É, Puta merda! Roubei, roubei! O cara me roubou ah, também! Ah, era Vou me roubar! Ah, Nossa, me roubaram! Peguei um rabo, peguei um rabo, peguei um rabo! Ai, meu Deus! Tô indo contra as pessoas, sou louco! Boa time, boa time, boa time! Ah, o cara me roubou, me roubou! Filha da mãe! Levanta! Ai, meu Deus! Não, me roubaram! Roubei, roubei, roubei, roubei! Roubei, roubei, roubei! roubei. Roubaram, roubaram! roubaram, roubaram, roubaram, roubaram, roubaram, roubaram, roubaram, roubaram. <risos> Eu também roubou, também roubei, eu também roubei. Ah, o cara me roubou. Ah, me roubaram. Não! Hein, cara, não, roubamos, roubamos, roubamos, roubamos, Tô bem, tô bem, tô ah, bem, ah, bem. GG, GG. Ah, tô não! Bem, tô roubaram, roubaram, me roubaram, Roubaram. Ah! Nossa, eu ah, ia parar cara, pra fazer o... Um... Eu um segundo, Eu ia pra... Ah. parar pra fazer um emote ali, quase que deu um merda. Boninho, comedor de rabos. É, o modo enrabando. Ô, Boninho, pegou a conquista do abraço já? Acho que não. Vamos fazer. Aqui ó, vai, vai. Ai, cuidado! Corre, corre, corre! Não nossa, que cagada. O cara me puxou ali ainda. Depois a gente faz, né? Depois a gente faz. Que cagada, velho. Ferrou, ferrou. Eu vou morrer. NÃO! Quase que eu fui. Mano, empurrou eu muito Eu morri, aí, velho. Me jogaram, mano. Eu, eu caí. caí. Pai, tô vendo o reche, tô vendo o Drush. Ô, o mano, que que aconteceu ali, velho? Mano, não sei, velho. Veio uma tsunami de gente pra cima de mim, velho. As emojinhas. GG. Não. Nossa, agora já era. Quem fica pra trás só toma no rabo nesse jogo aqui, velho. É, não, pessoal, aí, pelo menos o povo não é tão burro assim, mano. O pessoal se ajuda. Guys, eu fiquei pra trás. Eu me enfejei? Eu ah, me odeio. Droga chegou. É. Vou ir na. Nossa, toma esquerda. cuidado, Boney. O Dust me salvou, segurou o carinha lá. Sério mesmo? É. Não. Sim, é assim. Cala a boca, deixa eu falar bem do cara. Isso aí é dedo no cu e gritaria, mano. Buba, buba, buba, é, buba, buba, <risos> Meu Deus! Bora, Trevor, bora, bora, bora, bora! Bora, bora, bora, bora! Vai força nessa perna de pau aí, pirata! Não, como é que passa mesmo? Eu que vi, você <risos> Passou a rasteira no cara, velho. <risos> Oxe, o boné ficou duro, velho. Eu que isso, o boné ficou duro. Cara. Oxe. Vocês estão falando que o boné tá duro toda hora. É, acontece, mano, é. Como é que é o nome disso mesmo? Como <risos> é que é o nome dessa doença mesmo? Azumorra! Ah. Nossa, você viu o que eu tenho que fazer, velho? É, só se vier uma dorada. Dorado, lindos, não, não, não, não, não, não, não, Pegou. não, não, não, não. Pega. não, não, não, não, não, não. Ah, como assim, velho? Eu passei dentro. A música é muito boa, mano. Você se sente toda hora é enérgico. Uh. Esse, essa regatinha do Traveler parece muito que ele... Tipo, ele torrou na, na praia, tá ligado? No sol. É tendência, é <risos> rapaz, é pendente. Eu pinto na frente do Bonnie na padaria. Ô, oh, me vê um cacetinho, aí. Aí <risos> eu. Bonny, eu não, meu não. fudeu! Toda hora que eu pulo meu. meu boneca ele fica caindo. Caí, né? Não, caiu. não. Mano, você. Number, você compra o jogo caras caindo e não quer que o seu boneco fique caindo, velho. Nesse último sem caía, velho. <risos> Nossa! Nossa, o cara levou cara, um escorregão gente. ali A na... <risos> ah, mandou ah, mensagem pra mim ah, falando Ó, ah, oh, quando você comprar me chama Que eu já tô pro play já Aí chega hoje, todo puto com <risos> o jogo Meu o rabo, roubei o rabo Volta aqui, seu pombo Volta aqui, seu pombo Volta aqui, seu pombo, eu vou te pegar, filho da mãe Vou te pegar vou... Que? Eu segurei nele, mas não pegou o rabo Você, bunda. Ei, Robin, Nossa, você foi enrabado Agora é só correr, Nossa, correr e tomar martelado Roubei, roubei Roubaram, roubaram, roubaram, roubaram, roubaram, roubaram. Não roubaram o meu, meu Deus do céu Tentaram roubar meu rabo, ah o cara já tem rabo, porque ele vai roubar meu rabo, sai? Um matando mais mil ah, quebra do que sal. Ai rapaz GG, GG GG Não, não, não, contei com o ovo do cu da galinha Ô bem, foda-se! Corre! Nossa, não. Você tem? Nossa, nossa, nossa. A gente tá com o lobby. a gente tá com o lobby. É Impossível! Nossa, é velho! Eu parei ali, desisti, tá ligado? Achei que tinha acabado. Aê! Esse, esse tem que fazer igual a Lanzoca, velho. Fazer a, a, a oração da Lanzoca, velho. Nossa, cara, bugou, ali. Sai da minha frente! Me salvou! Filho. Ah, mano, naquela partida lá eu não sei o que aconteceu, velho. Eu só sei que eu morri. <risos> é me solta, ó, desgraçado! O cara é me segurando, Corre, você corre, corre, ver. corre, corre, corre. Sai o Zagotinho do caralho. <risos> Ai não. Não, não. Nossa. Nossa. não! não! Nossa! Não! Nossa! Não! Ih, Namery morreu! Travei. Eu travei ali! Não, não! O personagem do Drunch todo bêbado, velho! Solta! Os caras estão me segurando! Morrem! Nossa, quase que ele morre, quase que ele morre! GG! Aí ganhou! Boa! Nossa. Primeiro Nossa. Eu... Boa sorte Nossa! Esse modo é bom, hein? É... Boa! não <risos> Tadinho do Scout! Ih, Drush ferrou o cara, mano. Os dois estão é junto. Ih, que isso? Nossa. Que é tudo. Nossa. <risos> Nossa. Ih. Vixe. Uh, boa. É. Cuidado também. E é o último. Nossa, deixa eu ver os outros ah! Nossa. <risos> Ó, tem um no roxo que é lá em cima. Nossa. Ele tem muita chão, dá. Nossa, esse aí lá de cima tá pilantra, hein. Ele vai ganhar esse SPA. É, ele que foi o carinha que ganhou, mano. Mano, a filosofia desse jogo é que no fim todos cairemos. Até mesmo os vencedores. Mano, da primeira vez que eu vi esse balúnculo, eu tinha lido balúncio. Eu também, eu também. O Dranse deixou essa porra na minha cabeça, mano. Sempre que eu vejo anúncio, eu leio DANUNCIO. Ah, cai. Ah, não. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, caiu no finalzinho, caiu que rolo. imbecil. Virando pro lado. Olha da... a aglomeração, da... olha a aglomeração, galera. Ai, ai velho. velho aglomeração, cara! Cheguei nos peru, cheguei Passou. nos peru. Ah, eu tô sem calda, tá, bora. Sem calda, tá. vou pra cima dos azul. Não, vamos no amarelo, ah, assim, foda-se. amarelo, amarelo. Amarelo, otário. Eu roubei amarelo, roubei o amarelo. Não, não, não, não. Eu roubei um amarelo aqui, foda-se, tô correndo. Roubei! Ah, roubaram de volta. Roubei de volta. Não, roubei. Roubei. Ah, roubaram! Roubei de ah, volta. Ah, nem o como é que ele me roubou nessa distância? Eu roubei, eu roubei de um. Peguei, peguei, peguei. Ah, não, nossa, dei mole. Roubei de volta, foda-se. Uh. Aí, consegui. Não. Roubaram, roubaram. Me roubaram de volta. Me roubaram. Ah não me roubaram, me roubaram. Ai me roubaram, não! Roubei de volta, caguei. Ganharam, ganharam. Ah, eles vão ganhar. Não, tá, tá certo, tá certo. Tá Revejou ah. de novo. Não, me roubaram! Me roubei. Me roubei, Segura. Ei roubaram eu, não! Roubei de volta, roubei de volta. Segura. Nossa. Não, não me roubaram de novo. Não, não Não, não. Que merda mano. Olha Cara, o macaco! Caindo. Macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Sob força! Falta pra ser reto! Nossa, consegui! Nossa, okay. o ele tomou! Eu também tomei igualzinho, Trev! Oh. Será que eu consigo no meio? Será que eu consigo no meio? Eu vou tentar, hein? Vai, riscar, vai, riscar, vai, Vamos riscar, ver. vai. Vou ver, tô riscar, te vendo, Trevor. Vai, vai, vai. Consegui! Não! Não conseguiu não, nada! Não. Aí, ó, o Coronga. Esse modo aqui é pra você evitar ser pego pelo Coronga. Ai! Nossa, quase que. Nossa, Use nossa, máscara! Cara. Evite aglomerações, ai! Falta gente Não! Tem, gente. Ah, peguei Coronga. Eu, quando? Quando eu esmuando? Quando eu esmuando? Como eu? Eu, é? eu tava no zap, velho. Eu tava no zap, mano. O cara é me. Muito... Ah, nem fudeu no é. Ah, você tá vivo? Ah, mas eu tô não. Mas tô vivo, tô vivo, tô vivo. O cara tentou me lá mas eu não fui lá piada. PA! Nossa! Nambi! Nambi! <risos> Nambi, se eu morresse, velho, eu te bloqueava agora, velho. Ih! E, e Ah, levanta! Levanta! Ai, não, ai, não, ai, não, ai. não, não! Aí, passei! Não! Morri! Mentira! Ah, morreu. É! Ah. Não, ah, tá. não, não! Nossa, nossa, Deus. nossa, cagada! <risos> o nome disso é. Ih! Mentira! Entendeu? Esse é o nome. É o Karma, é o Karma. Peguei é. teu rabo e fui embora. O, o nome é doente, velho. Desculpa, desculpa, Nami, mas não. Eu... Olha, como, olha como o, Nambé o cara tem. joga, velho. Nami é psicopata. Mano, é Aí. psicopata, doido? É, eu aprendi com ele, ó, tô psicopatinho também, ó. Vamos que vamos! Tá todo mundo tryhard, velho, tem não. Aprendi a ser soccer skin nesse jogo, velho. Ah, fodeu. Se lançar skin de futebol, eu vou comprar, mano. <risos> o Bonnie vai ganhar, ele, tá, ele tem mais. Vou não, quem. vou não, vou morrer. Morri. Nossa, por muito pouco, velho! Eu tava sem pinto. Gigi, velho! Oh, Gigi, desastre. Oh, yeah! Nossa, mano. Dois try hard, mano. Eu dei... No fim, Nossa. todos cairão, mano.